Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje tem notícia boa para vocês. Finalmente é uma notícia boa da mamãe Honda que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês curtam. Fechou? É o seguinte família. É como vocês viram aí no título. A fábrica Honda voltou a sua produção de motos. Das motos 2023 eles voltaram aí dia 9 de janeiro. Tá bom, e eu queria que vocês comentassem aí se alguém tá esperando moto chegar da Honda, se alguém foi contemplado no consórcio ou se já comprou a moto à vista financiada, seja como for. Se já comprou a moto e tá esperando a moto chegar ainda, tá? Que esse vídeo é principalmente pra vocês que estão esperando moto é bem importante. Fechou. É o seguinte, a Honda voltou a fabricar as motos, estava em recesso Eu tinha feito vídeo em dezembro falando para vocês do recesso de final de ano E para vocês ficarem ligados nas notícias, se inscreve aqui no canal, fechou? Então, a Honda voltou, mas não é que vai chegar a moto agora Eu Vou explicar para vocês como que funciona É o seguinte, agora que a Honda voltou a fabricar as motos é demora um tempo ainda para as motos chegar na concessionária primeira novidade é que as motos agora vai chegar na concessionária um ano de fabricação 2023 modelo 2023 já vai chegar também com a atualização de preço, que eu tô sempre passando para vocês aqui, tá? Já falei, já passei a atualização de preço da Titan, da fã e da start 2023. Depois eu vou fazer mais algumas atualizações para vocês, tá? Se você quer que eu fale alguma atualiza... atualização de preço de alguma moto, deixa aí nos comentários. E é o seguinte, é outra novidade. Agora, para você que vai pegar as motos Vai demorar um tempo ainda para a produção se normalizar, tá? É porque tá acumulado. Todas as concessionárias estavam vendendo moto, vendendo consórcio, vendendo financiamento aí nessa época que a fábrica tava parada. E tá acumulado bastante motos para ser entregue, né? Então, o que vai acontecer? Lá o dia 20, mais ou menos 23, 24, já vai começar a chegar motos nas concessionárias, tá? As motos que estão sendo fabricadas agora Porque demora, geralmente, cerca de duas semanas Para a moto sair da fábrica e chegar na concessionária Então as motos foram fabricadas hoje Vai chegar daqui duas semanas E tá começando a chover, hein? De novo É tá difícil gravar vídeo para vocês, rapaziada Não para de chover Aí na sua cidade também tá chovendo direto Não para, uma semana sem parar de chover Comenta aí se, se aí também não para de chover. Tá complicado. A galinha. E é o seguinte. Então é isso, rapaziada. Esse vídeo para dar a notícia pra vocês. Que voltou. Ó, o rio tá cheio também. Que voltou a fabricar as motos. É uma notícia boa. Infelizmente o, pre, o preço da moto não tá agradável. É como vocês estão... Pra quem acompanha o canal sabe. Que teve vários e vários aumentos. As motos 2023. Para quem passa na concessionária da Honda agora Às vezes tem concessionária que está vazia Tem concessionária que eles estão colocando as motos usadas lá na frente tá? Para parecer que tem moto na concessionária Mas geralmente não tem As motos já foi tudo entregue é, Geralmente as que estão lá na frente Pelo menos aqui na minha cidade Eles estão colocando as motos semi-novas Lá na frente da concessionária da Honda Para fingir, para dar uma impressão que tem bastante moto Mas não tem moto nenhuma Já foi tudo entregue, o que tinha que entregar e agora eles estão esperando a, as novas, né? Estão esperando as 2023, que daqui umas duas semanas vai começar a chegar de pouquinho em pouquinho E aos poucos vai se normalizando, né? É, agora vai chegar, vai chegar menos moto, porque tem bastante moto para entregar Mas aí mês de fevereiro, março, já vai começando a normalizar a entrega de moto A, a produção já voltou normal E vamos que vamos, família! É março na 160, Amanhã eu vou ver se eu trago o vídeo falando pra você é, se tá valendo a pena ainda comprar a Titan 2023 com o preço que ela tá, que ela tá praticamente 20 mil reais No valor à vista, sem ser consórcio Fechou? É nóis família, tamo junto, vou meter mais pra casa, tá chovendo É nóis, só o bololô aqui ó Só a melodia